Nós estamos votando na última semana de trabalho a ampliação do Instituto de Gestão Estratégica. É um projeto de terceirização do governo do Distrito Federal para a saúde pública da nossa cidade. Hoje eles começam esvaziando a Secretaria de Saúde, porque a maior parte das emendas parlamentares na Secretaria de Saúde não são executadas. Mas o dinheiro no IGSDF é executado, porque existe um direcionamento do governo do Distrito Federal para esvaziar a Secretaria de Saúde, para desqualificar a Secretaria de Saúde, para dizer que ela não funciona. Nós temos que fazer um pacto para fortalecer a política de saúde a partir da Secretaria de Saúde e dos princípios do Sistema Único de Saúde. Nós não podemos entregar o nosso Sistema Único de Saúde da forma como está sendo entregue. Votar na última semana a construção de seis UPAs pelo Instituto de Gestão Estratégica é um ataque brutal à saúde do Distrito Federal. Hoje... É na saúde. Amanhã é na assistência, no sócio-educativo. Amanhã vão terceirizar atividades de segurança. Vão terceirizar atividades fundamentais. Eu sou absolutamente contra esse projeto. Acho que é um absurdo que nós estejamos votando isso aqui. E pior ainda, um governador que se comprometeu, que falou que era contra o Instituto Hospital de Base. Ele falou que era contra e se comprometeu. E hoje ele muda absolutamente sua palavra. Vamos deixar esse projeto para o ano que vem. Vamos fazer audiência pública. Vamos debater com o servidor. Vamos tramitar corretamente nas comissões temáticas, não vamos votar esse projeto. Os servidores públicos vão estar abrindo uma janela equivocada contra o próprio serviço público do Distrito Federal. Somos contrários a esse projeto, senhor presidente.